Olá pessoal, sou o professor Ken Rezende e quero trabalhar com vocês hoje uma dica muito importante que cai muito em prova da OAB, que é a diferença de crime de bagatela própria para crime de bagatela imprópria ok? Então veja, aplicação do princípio da insignificância. Pessoal, lembre que o princípio da insignificância própria, ou crime bagatelar próprio, ele exclui a tipicidade. Então lembre do conceito analítico de crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico, eu tenho como os elementos, substratos do fato típico. Conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Tipicidade, eu tenho a tipicidade formal e a conglobante. Conglobante, eu tenho a conduta antinormativa e a material? O que, é que eu pergunto? Esse crime é significante ou não? Se for significante, preencheu o, o requisito da tipicidade. Se for insignificante, aí nasce exatamente o que ah, o princípio da insignificância, o crime bagatelar. Próprio. E é necessário, de acordo com o STJ, que eu tenho que Mari aqueles requisitos uh, para aplicação do princípio da insignificância, tá? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade do comportamento. Ok? Tirando isso, aí eu tenho o quê? O princípio bagatelar, o princípio da insignificância impróprio. Pessoal exclui a culpabilidade. Qual a diferença? princípio da insignificância próprio. A conduta nasce já irrelevante. Já, já no, na, na bagatela imprópria, a conduta nasce relevante, mas quando eu chego na culpabilidade, eu simplesmente não tenho o quê? O juiz analisa que não há necessidade da pena. Tá? Não há necessidade da pena. Lembre-se exatamente desse exemplo da pessoa que subtrai uma bicicleta uh, de pequeno valor, é primário, bons antecedentes, a vítima já o perdoou e aí o juiz vê que não há necessidade da pena. Tá? Nesse caso, ele pode muito bem deixar de aplicar? Sim, isso é o princípio da bagatela imprópria. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.